Viva amigas, agora aqui é só puxar este para fora. Vamos puxar para fora todo. Já está. E agora vamos passar então por baixo, por dentro, do primeiro, da primeira correntinha. E depois passamos para baixo. Para trás. Já está. Agora vou passar tudo. Parem como fica bom, portanto agora se passa aqui e já está. E depois de puxar tudo bem puxadinho, fica invisível. Podemos tirar as marcas. Aqui vamos passar depois o remate para baixo, aqui por dentro dos pontos, e depois remata aqui para um lado ou para o outro. Muito simples. Top. E está a peça maravilhosa, o remate exatamente igual. Depois vou mostrar todos amanhã.